Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Tech Tutors aqui no YouTube. Bom gente, hoje eu vou estar tá continuando, eu disse que eu ia continuar no canal sobre design, mas eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, pelo canal Tech Tutors, a nossa querida série Blogger. Teve gente aí que pediu pra eu continuar fazendo as vídeo-aulas e eu vou continuar. Hoje eu vou estar tá trazendo uma vídeo-aula uh, um tanto simples, mas também que é legal. É... como você adicionar menus em flash no seu blog. Bom, para quem não sabe flash, é isso aqui, olha, arquivos em SWF, tá? Para quem conhece Flash Vortex, já deve saber do que eu tô falando. Então, vamos deixar de rolar e vamos ao que interessa. Para você adicionar um um aqui no layout um menu em flash, você vai vir aqui no Flash Vortex e menus vai aparecer diversos menus aqui pra você escolher, tá? Terminou de todo jeito, então bem primeiros primeiro os verticais, olha. só vai passando o mouse em cima e ele vai mostrando o efeito que cada um contém. Olha só, você vai podendo verificar aí, de um por um. Tem esses aqui, esses horizontais já, mais um vertical. E são muitos, olha, são mais de 15 páginas. Tá? É, eu vou estar ensinando como colocar o vertical. Tá? Se quiser, quiser escolher um aqui, você clica em Click to edit this. Ok, apareceu aqui a janela para você editar. Agora aqui vem as opções do menu. Você pode ver que aqui não é que nem CSS Menu Maker que você tem para cada cantinho. Aqui tem um para selecionar. Não, aqui é um texto contínuo, por exemplo. Você pode colocar aqui, sei lá, Vamos colocar aqui Home Lembrando que ele só vai te dar a visualização quando Quando clicar aqui em Generate Animation Ele não dá pré-visualização Home, vamos colocar aqui Página 2 Opa Página 3 botar só o 4 aqui O 5 aqui e um sei aqui. Ok. Agora essa parte aqui, às vezes, você tem que ter um pouquinho de atenção. Por quê? Porque cada link aqui, você tem que colocar na sequência do jeito que está aqui, que você colocou no, no na sequência aqui dos botões. Por exemplo, o Home. Você vai colocar o link do Home aqui. Do Page 2, colocar o link do Page 2 e, e assim sucessivamente. Tá? Dá pra não se confundir, tá bom? Eu não vou mudar, vou deixar do jeito que está aí. Na verdade, eu vou colocar aqui... Uh, o link da série blogger só pra vocês poderem tá dando uma só pra vocês poderem ver como que é vou colocar aqui blogger vou colocar aqui no primeiro link link da série blogger tá ok aqui tem a largura do botão que é esse daí você pode colocar para 200 pixels e o height do botão que é a altura se você quiser deixar ele quadrado coloca 200 também aqui acho Deixa que vou deixar Vou botar 120 aqui deixar é, um pouco menor aqui tem o tanto de botões por linha tem o espaço vertical entre os botões o espaço horizontal entre os botões o espaço em branco na altura um deixa me ver texto agora aqui vem para você colocar a fonte que você quiser tamanho a cor tá a cor tempo você escolher à vontade a cor do mouse, quando você vai, a, a cor disso aqui, olha, tô vendo aqui, ó, cheado aí, e em cima das letras, que é o over. Depois vem o text shadow, que é o sombreamento, uh, não sei o que é isso, mas vamos pular aqui. Aqui vem as bordas dos botões, aqui vem o contorno primário, contorno secundário e os efeitos de reflexo o background do, do botão a sombra do botão e o efeito glow do botão, que é esse efeito aqui, olha só aqui ó se do nome aqui é um glow ok efeitos de partículas que é o chiadinho aí, ó, essas partículas esse ruído e só aí você clica aqui em generate animation ele vai gerar o seu menu você adicionar no seu blog. Olha só, como eu coloquei 200 por 120, os botões ficaram bem grandes. Olha aqui, página 6/5. E vamos checar aqui no blog, se ele vai direto lá para a série. A gente vai clicar aqui, olha só. Então, vamos voltar aqui para o editor. Gerar animação novamente. Agora vamos para o que interessa, que é adicionar lá no blogger. Você vai pegar esse script aqui do Easy, esse código HTML. Você vai lá no seu blog de teste, tá? Primeiro faça isso no blog de teste. Não faça no seu blog, no seu blog principal, porque vai que aconteça alguma coisa errada e você não conseguir reverter, tá? Tá, agora o que você vai fazer? Entrou no seu blog de teste, você vem aqui na, na, na guia Layout, tá? Você vai descer bem aqui dependendo do layout do seu blog é, você vai caçar um lugarzinho desse em branco com o nome adicionar um gadget tá? você clica em adicionar um gadget você vem aqui em html javascript e vai colar aqui, não precisa colocar título, tá bom? você só dá um salvar salvo visualiza o blog olha aqui do lado, blogger página 2, 3, 4, 5, 6 aí você vai me perguntar, ah não prestou, ficou pra fora ou você pode vir aqui vir aqui na guia modelo personalizar Vem aqui em layout aqui você escolhe o layout tá? Isso, como eu falei que pode ser que o seu não esteja igual ao meu aqui do lado, você pode escolher aqui olha. aí você vem aqui em ajustar, ajustar larguras e você aumenta a largura ali da barra esquerda. Vamos aumentar aqui para uns 300 pixels e vamos aplicar ao blog. Aplicado. Vamos visualizar o blog. Olha aí. Ou você pode fazer da seguinte forma: volta aqui e edita o tamanho, a largura e a altura aqui do, do, do seu menu. Ok? Então é isso pessoal, uma coisa muito simples que pode deixar o seu blog aí até com charme melhor para o público que for visualizá-lo. Então é só isso gente, muito fácil e muito rápido de fazer. E é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor dá um likezinho aí para ajudar também na divulgação. Esse like aí ajuda muito e para facilitar melhor a divulgação você pode estar compartilhando esse vídeo nas redes sociais para ajudar ainda. Quem não sabe como que coloca esse menu em flash aí no blogger, tá? E, se você gostou do nosso canal, por favor, é, você pode clicar no botãozinho bem embaixo de se inscrever. Pra você estar tá ajudando o canal a cada vez crescer. E eu posso estar tá enviando mais vídeos aí pra, pro ar, para vocês poderem estar tá aprendendo mais. E é isso aí, galera. Até a próxima videoaula. Falou!